Roupa é um pedaço de pano que cobre o corpo. Roupa não tem gênero. Quem tem gênero é a gente. A gente se organiza em sociedade. E sim, quando seres humanos animais, nascemos macho ou fêmea, mas a partir do momento que a gente precisa se organizar em sociedade, acharam por bem categorizar a gente dentro dos gêneros, né? Homem e mulher. Ser não binário é uma forma de olhar para gênero é, de fora dessa categorização que opõe homem e mulher se a gente pensar mais geral, se a gente pensar fora de bolhas A sociedade ainda é muito machista, ainda tem papéis Atribuídos a homens e a mulheres E quando a não-binaridade ela vem uh, como uma expressão Que questiona essa binaridade, questiona a forma opressiva que essa binaridade se instaura é, A gente questiona esses papéis né? O que, que é ser homem? O que, que é ser mulher? Né? Ser homem é ter barba, coçar o saco Ser mulher é necessariamente ter dom para ser mãe né? É necessariamente usar uma saia, usar um batom, o que seja Quando eu entrei na adolescência, foi mais para o fim da minha adolescência Talvez que eu pude é, explorar melhor a minha sexualidade Que foi também um outro passo muito importante Foi quando eu entendi que eu senti atração por garotas também Hoje a gente ainda tá, é, a gente tem essa ideia de sexualidade e gênero como coisas que são a mesma coisa e elas não são, né? Gênero é identidade, sexualidade é sexualidade, é afeto, é outra coisa, é relação entre pessoas, entende? A não-binaridade de gênero é um guarda-chuva, né? entende-se como um guarda-chuva e existem muitas identidades não-binárias. Eu sinto que eu não preciso fazer questão de, dentro dos muitos gêneros, dentro da non falar, não, eu sou isso, eu sou isso, não, não, não. Eu sinto que eu me aproximo mais de algumas definições, mas eu creio que não são essas definições que importam. Então, não é a definição com a qual eu me identifico, mas isso é um exemplo de uma identidade dentre as várias identidades non -binárias.